contextualizando, né, e depois vocês podem me perguntar, o próprio zapatismo, ele é uma reação, ele surge como uma reação a, ao NAFTA, né, a assinatura do NAFTA, a entrada do México no Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e Canadá. A gente tem um processo de abertura política no México, né, o fim, a decadência do, do PRI, o partido, é, é, populista conservador, mas que era o partido revolucionário, então inicia um processo de reabertura democrática no país, mas um alinhamento do país muito próximo aos Estados Unidos e ao NAFTA. E por que isso tem a ver, inclusive, com o Brasil? Nesse momento... É, há um, um, um esforço, digamos assim, de um projeto neoliberal para a América Latina bastante amplo, com muita atuação de organismos internacionais, de instâncias estrangeiras, que começam a elaborar diversos planos de desenvolvimento para a América Latina. Um desses primeiros planos é o plano... É, é, projeto de desenvolvimento Puebla-Panamá, que era um projeto que desceria do México, uma, Puebla é uma cidade do México, e que desceria toda essa região até o Panamá com desenvolvimento, com projetos de, de ocupação territorial, é, construções de montadoras de produtos, para ficar assim, meio bem claro até como uma resposta ao desenvolvimento, ao trabalho mais barato, uma produção mais barata que vinha da China, você elabora, então, transformar esse corredor latino-americano num corredor de, de mão de obra barata para a produção, para a exportação, que era o que a gente chama de maquiladoras, descem as peças dos produtos dos Estados Unidos, elas são montadas, não há transferência de tecnologia, elas são montadas, é, nessas é, pseudo-indústrias, digamos assim, e elas voltam com um preço mais barato para exportação direta. E o que ficou maquiladora, porque é uma maquiagem desse, dessa produção. É, todo esse desenvolvimento, ele vai atingir, esse projeto desenvolvimentista, ele vai atingir exatamente a, os territórios indígenas, as zonas indígenas. Mas isso tudo é muito em paralelo, acontece em paralelo com uma promoção de uma proposta de políticas de reconhecimento da diversidade cultural, do que era o multiculturalismo. Então, a gente está falando, vários autores trabalham isso, como no final, fim da Guerra Fria, fim do bloco soviético, das pautas em classe social, as pautas agora elas começam a se dirigir a políticas de reconhecimento cultural, a políticas voltadas para a, a, o reconhecimento das identidades. E isso é importante porque essa vai ser a base de toda a discussão que passa a haver dentro da OIT, dentro da ONU, dentro da CEPAL, dentro de vários organismos internacionais que vão se dirigir para a proteção dos direitos coletivos dos indígenas. Obviamente que é, essas propostas, elas também vêm em resposta a uma série de movimentos indígenas em toda a região latino-americana, inclusive no Brasil, de demandas de povos indígenas, de conflitos com povos indígenas em busca de reconhecimento do seu território. Então, tudo isso vem acompanhado de, de um nível de protesto é, é, indígena é importante, né? Naquele momento, a, as demandas dos afrodescendentes, elas ficam bem mais recolhidas, digamos assim, e o que está em discussão, o que está em pauta, são é, as demandas dos movimentos do indígena na região. Ah, então, essa é uma situação, um contexto que nós estamos vivendo na América Latina, o movimento zapatista, ele surge em resposta ao projeto neoliberal do NAFTA, mas é muito importante aclarar que o movimento zapatista, quando ele surge, ele é composto por indígena, mas ele não é um movimento indígena. Em que sentido? Ele não, a pauta do movimento zapatista ela é muito maior do que a pauta indígena. Uhum. Eu dizendo assim vai dar para entender mal. É, o que o movimento zapatista propõe é uma reforma do Estado mexicano em todas as dimensões. É uma olhada, é uma, uma perspectiva indígena, inclusive, em relação ao Estado mexicano como um todo. Então, a discussão do movimento zapatista não era só os direitos comunitários indígenas, era, além disso, era reforma tributária, reforma educacional, reforma econômica, reforma da saúde, eh, leis trabalhistas e direitos indígenas, reconhecimento da territorialidade indígena, ou seja, a negociação, quando se abriram as negociações entre o movimento zapatista e o Estado mexicano, quando se começaram todas as reuniões de conciliação e que foram criadas mesas nas iniciativas, do que ficou conhecido como a COCOP, e a discussão do, dos acordos de San Andrés, Larança, eram várias mesas que discutiam todas essas temáticas obviamente que o Estado não aceita negociar e sentar-se em várias dessas mesas, a única mesa que ele ainda manda participante é a mesa de reconhecimento dos direitos culturais indígenas, né, eles tentam cada vez mais reduzir uma demanda desse movimento indígena, composto por indígena, que queria repensar todo o Estado mexicano a partir de toda a contribuição, de toda a história e participação dos indígenas naquele, naquele país. Então, o movimento zapatista ele se torna um emblema muito importante de todas as alterações que vêm acontecendo na América Latina, do processo de resistência que se gera em América Latina com essa expansão desses projetos, projetos desenvolvimentistas. Então, a gente tem o plano Puebla-Panamá, que vai até o Panamá, mas a gente tem o plano Wirsa que entra na Amazônia brasileira, né? Colômbia, Amazônia brasileira. São todos projetos internacionais que estão muito conectados e que envolvem várias instâncias internacionais e que discutem exatamente projetos energéticos, projetos de desenvolvimento.